Eu acho que o DM me deu uma, uma visão mais geral do nego de negócios e da vida em si. Eu encontrei o UDE pela internet e o que me chamou a atenção foi aonde a posição da escola na, na Espanha, como oitavo lugar. Fiz uma comparação com as escolas que haviam na Espanha e como eu tive um retorno muito imediato, uma atenção muito grande da UDE, eu não tive dúvidas em escolher essa escola. Eu tinha uma expectativa de ser algo muito prático, que eu pudesse realmente desenvolver um pensamento estratégico e crítico. Chegando aqui, com o tempo, conversando com a direção, eu vi que realmente eles têm uma, uma necessidade e uma atenção muito grande com relação à opinião dos alunos. Estão sempre tentando melhorar, então, hoje eu posso dizer que minhas expectativas foram atingidas. Sim, os professores são muito bons. É, realmente, é, a grande maioria tem muita experiência no mercado, são pessoas que eu admiro muito se esforçam muito realmente para que, que possamos aprender da melhor maneira da, melhor, da de maneira mais prática e objetiva possível. Madrid para mim é um é uma cidade multicultural conheci pessoas de todo o mundo isso realmente é interessante e é um é algo que acrescenta demais numa experiência internacional. Madrid é uma cidade encantadora é, cultural é, sempre se tem algo para fazer, é, realmente é, a qualidade de vida comparada de, de, de onde eu venho, é, realmente eu posso dizer que é um lugar que eu viveria por muitos anos.